Bom dia gurizada. Luque Soares na área Domingão, hoje fazer um rolezinho solo Dar uma passadinha na, na tenda do Umbu Tomar um café e voltar pra casa Hoje começando o videozinho de uma maneira diferente Só pra mostrar pra vocês como é que tá a ruiva Então tá meio sujinha porque onde eu moro é a estrada de terra Mas tá tranquilo cara Aqui está ela então, roda pintada, o escape Willy Made da Firetong, o nosso amortecedor de direção funcionando 100%, troquei a capinha das manoplas por uma com gripe mais forte do que a original, essas outras capas ou manoplas completas eu não gostei até agora de nenhuma, em seguida vamos estar tá trocando os piscas, que eu ainda não acertei também o, o pisca que eu estou procurando. Acho que achei agora. Então a gente vai... Eu vou fazer a troca deles, acho que essa semana deve estar tá por chegar. Certo, gurizada? Então, essa é a ruiva. Vamos para um rolezinho solo hoje. Vamos dar uma tocada legal. Sem loucuras, sem loucura nenhuma, porque a gente não tá aqui para fazer besteira, então vamos rodar gurizada, vamos rodar! Peço desculpas já de antemão que eu tô meio gripado Mas eu... Ontem eu vi um vídeo de um amigo Disse pra ele que eu fui o primeiro a ver o vídeo dele, né? E eu gostei muito, a gente já vem trocando algumas informações Algumas ideias sobre direção, pilotagem consciente, tanto de carro quanto de moto, né? E eu acho que isso é, é muito importante, cara. Ontem mesmo a gente teve um brother nosso do, do grupo da GSX. Aqui do Rio Grande do Sul, o Geraldo caiu. Não caiu por culpa dele. O cara não deu. Num aspecto, não deu sorte, né? Por ter caído. No outro aspecto, deu muita sorte por não ter acontecido nada pior. Nem com ele, nem com a moto dele. Mas ele simplesmente. Um, um carro arrancou com o facão no teto do carro, o facão voou para a pista, o Geraldo não conseguiu desviar, passou com a moto em cima do facão, a moto deslizou e o Geraldão foi pro chão. Se lanhou um pouco, mas tá tranquilo, tá bem. Já afirmou pra gente que foi só, só raspão, né? A moto também deu muita sorte, ela só deslizou, comeu totalmente o slider dele O slider cumpriu a função que tinha que cumprir Então galerinha, às vezes o pessoal fica Fica perguntando assim, de top speed Ah, qual é o top speed da moto? Bom cara, eu... O top speed da minha moto eu dei no dinamômetro tá? eu não, não dei na, na rua não dei na estrada e não pretendo fazê-lo num desses dois locais quarta-feira agora eu vou ter o meu primeiro curso de pilotagem se o tempo ajudar a não chover aqui no Autódromo de Tarumã e acho que depois que eu tiver uma certa familiarização com a, com a pista, uh, aprender técnicas, praticar essas técnicas, aí depois sim talvez possa se ter embasamento suficiente para se fazer um top speed numa pista. Eu não sou de fazer correria no trânsito muito menos na estrada né hoje a gente tem o pessoal tá ávido por multas e se a gente não cuidar a gente vai tomar essas as multas todas né então é isso galera a gente tem que dar uma uma controlada eu acho para evitar evitar problemas maiores, tanto com a gente, com a nossa moto, que não é uma coisa barata de, de se consertar <risos> com a nossa vida. E também com, os, com terceiros, né? outras motos, pedestres, carros, uh, enfim. Então, acho que é... Esse recado aí que o João vem dando, o João Emílio, procure o canal dele. Eu vou deixar o link aqui em cima para esse vídeo que ele fez e para os demais vídeos também. Uh, mas eu acho que é uma iniciativa uh, muito, muito boa. Sem esquecer também que nós estamos no outubro rosa, vocês estão vendo aí também o símbolozinho combinamos de, de estar adotando esse, esse símbolo nesse período de outubro, para lembrar a todos os homens e a todas as mulheres de que realmente é importante... A prevenção do câncer de mama né? O homem Para que incentiva a sua esposa Sua namorada Sua noiva A sua, o que for A fazer o exame Porque Por todas as reportagens que a gente vem vendo Nesse mês de outubro Quanto mais cedo Começar a prevenção ou melhor quanto mais cedo começar o tratamento desse problema dessa doença muito maiores serão as chances de cura segundo uma reportagem que eu vi ontem inclusive sábado a chance de 93 95% de chance de cura enquanto isso quando, quando se acha um tumor, por exemplo, de 5 milímetros até 1 centímetro. Tumores maiores, como de 2, 3, 4 centímetros, que chegam até, às vezes até mais, a chance de cura é de 2, 3, 4% no máximo. Então, incentive suas esposas, as mulheres que por acaso... Uh, verem o meu vídeo Que se conscientizem Que vão Façam os exames todos Com a saúde a gente não pode Realmente não pode brincar Tá galera Eu acho que por enquanto é isso Em breve a gente volta Com mais algumas tomadas Da estrada mais algum assunto para conversar, falou?